O Miguel, ele tem, atualmente, seis anos completos. Ele é, está ele enquadrado no, no quadro de autismo moderado. O diagnóstico do Miguel só veio no final de 2014. Mas, antes disso, ele começou a apresentar convulsões. Ele só tinha um ano e quatro meses quando ele teve a primeira convulsão. O meu emocional ficou extremamente fragilizado nessa época, porque ele era muito pequeno, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele. E logo depois, poucos meses depois, foi quando veio a primeira desconfiança do autismo. Aí, meu mundo realmente ruiu, né? Eu não tinha mais condição alguma alguma de, de trabalhar. Na verdade, a minha vida realmente ela parou para poder cuidar do Miguel. O Miguel ele faz quatro atendimentos por semana aqui em Brasília, além da escola. Ou seja, durante quatro dias da semana, a gente sai de manhã e só volta à noite para casa. Aí, na rua mesmo, eu tenho que... Conseguir dar banho nele, almoçar e trazer ele para a escola. Dependendo da quantidade de pessoas que entrar no ônibus, ficar muito cheio, ele fica muito agitado. Ele fica extremamente incomodado porque eles não têm filtros, então todas as sensações eles vão sentindo, tudo vai ficando dentro deles. Então cada cheiro diferente que entra, cada som diferente da voz das pessoas, a sineta do ônibus, tudo aquilo incomoda muito eles, né? Meu filho já foi diversas vezes chamado de mal educado, porque ele grita, porque ele pula em cima da cadeira. E infelizmente eu já tive que, já tive passageiro que ameaçou bater nele se ele não parasse, já tive motorista que mandou a gente descer do ônibus. E eu noto que, infelizmente, todo esse deslocamento acaba empobrecendo um pouco o tratamento, porque assim ele chega cansado, aí a gente precisa gastar uns minutinhos ali tentando dar uma despertada nele, né? tentando que ele consiga sentar ali para fazer o atendimento. Então, todo esse deslocamento acaba, acaba prejudicando, sim.